Esta é uma placa Arduino, um pequeno kit que é uma porta de entrada para o mundo da eletrônica e da automação. Neste curso, vamos estudar como utilizá-la para construir pequenas ferramentas eletrônicas, robôs, sistemas interativos de baixo custo e de fácil programação. A Arduino é um projeto de hardware livre, de hardware aberto. É um projeto que está disponível para que qualquer um possa ler, estudar, desenvolver sobre ele, produzi lo e até distribuí-lo, seja você um artista, um estudante, um robista, um engenheiro procurando uma ferramenta para criar protótipos rápidos, ou então um empresário procurando desenvolver um produto novo. Ah, por que estudar Arduino? Por que estudar a eletrônica hoje em dia? Bom, todos nós já usamos ah, computadores e celulares para se comunicar e se informar. Mas ah, estamos passando por um momento em que as televisões começam a se comunicar com a internet, os nossos eletrodomésticos começam a se comunicar com os apps, e os próprios carros começam a se automatizar e se dirigir sozinhos. Por trás desses sistemas existe um mundo todo a ser desbravado e conhecido. E a Arduino ela é uma plataforma desenvolvida para que leigos possam com facilidade programar uh, e interagir com sensores, se comunicar com uh, outros computadores, com a internet, por exemplo. Isso tudo de uma, de uma maneira fácil e com uma plataforma muito acessível. E agora nós vamos ver algumas, alguns exemplos de projetos construídos com Arduino. Ba ba ba ba, bas, bas, bas, bas, bas. What do you want to do when you get close? You wobble the spring, just like the cat does, <laughs> and and uh, you try to beat all the enemies. And um, yeah, there's like 10 different levels with different obstacles. And uh, later on, there's kind of lava as well. And there's a big boss fight in the end. Routine just to show that everything's working correctly, and then begins pointing at the ISS. It's really that simple. Aqui nós temos uma placa Arduino, dois sensores de infravermelho e dependendo de onde a gente colocar essa bolinha aqui, ela vai demorar mais ou menos tempo. Aqui, na segunda posição. Só mede a distância do dedo até a placa. E assim a gente pode montar uma escala musical. Neste curso, nós vamos estudar Arduino a partir do robô Edu. Ele é um kit de robótica educativa construída sobre Arduino aqui na URX. Com ele, nós vamos poder dar uma olhada em uma série de sensores e motores e como eles todos interagem a partir do Arduino. Vamos poder também estudar as características elétricas e como construir estes pequenos aparatos e ligar ele na placa. Na próxima aula, nós já vamos uh, estudar como instalar a suíte de desenvolvimento do Arduino, a IDE, no seu computador, dependendo do seu sistema operacional.